Fala na grana, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Ministro Craft E hoje galera, tô fazendo mais um vídeo de série de Minecraft desse esse canal É, no, no último vídeo, vocês sabem o que aconteceu Sim, eu morri para um zumbi É, eu pedi todos meus itens, meu ferro Nessa é, eu fiquei bravo, aí eu cancelei, eu cancelei Eu fechei o vídeo agora dessa vez eu vou tentar construir uma casa nessa série e depois tentar e tentar recuperar não é, é melhor tentar recuperar quem já foi e fazer tudo de novo então é isso ah e antes de começar essa série espero que você deixe seu like ative o sininho deixe o gostei comenta aí e, comer, e a tipinha que se você inscrever no meu canal vai sempre receber os vídeos. É isso, então bora pro vídeo. Deixa eu, deixa eu colocar numa terceira, terceira pessoa. É isso. Agora nesse vídeo eu vou fazer a casa. Fazer a carinha com a minha carinha. Então galera, eu marquei aqui Essa vai ser minha casa Isso, vai ser Vai ser de uma carvena E peraí, vou pegar Muita prenda. deixa eu pegar Fazer uma pá Fazer uma tocha Vai ser de assim galinha vou fazer a cara eu vou fazer a cara não sei que mano eu fiquei bravo eu morri para um zumbi na hora que foi dois calma aí galinha eu expandir Ah galerinha, eu vou fazer uma mina do que, mano, eu não vou acabar pra baixo, vou morrer de novo. Calma, galerinha. Calma minha casa. Minha casa vai ficar pronta. Vamos ver. Deixa eu colocar tocha pra me iluminar. fazer né. Mano, essa casa vai ficar top. E galera, se você gostar dessa série de Minecraft, deixe seu like, com... comenta se, se você tá gostando, se quer mais a série de Minecraft. Ah galera, o nome da série é o nome da série é Em Busca do Ender Dragon Então... A gente vai matar o Ender Dragon Mas eu não vou matar com... Sei lá... Eu não vou matar tudo Eu tenho que ficar muito furto Tenho que ficar pó Ó, ó a casinha tá ficando top, hein? Sério, eu vou expandir mais porque o que eu... Que eu não... Ah, galera Essa aqui vai ser o meu quarto Essa bosta desse celular, vou fazer a portinha. A que quebrou, calma Ixi, já é de noite Vamos dormir Também tá vou expandir Vê se não tem nenhum zumbi Nenhum creeper Não, tá de boa Tá de claro eu uh, vou fazer Ah galera, assim, se o negócio tá te travando é que... Porque... Cala muito... Mas não importa moça. mesmo que estiver travando, vamos fazer vídeo. Uh. Vou, vou deixar os gausos aqui. Não, as formalhas. Então, galera, eu vou ficando por aqui não o vídeo vai ficar muito longo Porque, mano, eu não, não quero ficar na hora postando vídeo Porque o vídeo não sai Então é isso, galera Se você gostou, deixa o seu like Ativa o sininho Comenta se gostou Mas calma, galera, eu vou fazer a parte Do 3 ou 2 Construindo na casa Porque se eu tentar minerar, eu vou Perder meus itens Vou ficar muito bolado, então é isso Então, vamos com... então é isso Vamos então vamos com Deus